No plural tá bom muito bem então vamos ligar a terceira parte aqui na lateral e já vamos aplicar esse material ao chinelo apliquei o material ao chinelo se eu mudar a cor da lateral aqui para qualquer cor de exemplo vocês vão ver que a lateral vai ficar vermelho se mudarmos a cor da, da parte de baixo aqui do chinelo vocês vão ver que ela vai assumir a mesma cor que nós adicionarmos aqui então nós temos aqui as três cores do chinelo Agora nós vamos montar os mapas. Conforme vocês se recordam, nós vamos aplicar primeiro o mapa aqui no Diffuse Map, na parte de cima. né? Agora tem um detalhe interessante que vai acontecer aqui. Observem que se eu aplicar o Tiling nesse bitmap, vamos colocar aqui 30 e 30, por exemplo, o Tiling não vai aplicar corretamente, porque as bolinhas estão distorcidas. Isso não acontece no chinelo. Para isso, nós temos que mapear esse chinelo. No caso, nós podemos aplicar um mapeamento do tipo UVW Map Planar. Vamos vir aqui UVW Map no modificador UVW Map, né? Aplico o Planar ou então Box. Todos os dois mapeamentos vão funcionar. No caso aqui, tanto do Planar quanto do Box, nós temos que deixar a largura, altura e comprimento em tamanhos idênticos. Então, vou copiar aqui a largura, vamos colar na altura e colar na. aliás, colar na altura e colar no comprimento. Peguei o comprimento, a largura e a altura. Tá? Só para pontuar aqui para vocês. E vejam que agora as bolinhas estão corretas. Só que eu ainda tenho que aumentar o tile. Então vamos colocar aqui 60 e 60 para deixar as bolinhas menores. Eu acho que 60 aqui foi muito. Né? Vamos deixar aqui 55, 55. E aqui está bom. Então temos aqui agora esse material. Na parte de baixo, vamos aplicar o mesmo material aqui né? na parte de baixo do solado, no Diffuse Map. E observem que eu também tenho que ativar o Tiling. Então vamos colocar aqui o Tiling em 20 e 20. E vejam que eu tenho aqui essa parte de baixo também. Se vocês quiserem modificar a direção, é só selecionar o gizmo e rotacionar. Rotacionando o gizmo, vamos rotacionar a direção aqui do nosso mapeamento. Mas eu não quero, tá? Eu quero deixar mais ou menos aqui nessa direção. Um pouquinho fora aqui, né? Só para mudar um pouquinho o efeito do chinelo. Acho que aqui está bom. Bem... Fizemos aqui agora o mapeamento do chinelo. A lateral não precisa, porque é uma cor sólida, né? E vamos simplesmente converter isso aqui como de Table Poly. Agora sim, nós vamos simplesmente trocar a posição aqui dessas ligações. No caso do primeiro, que eu vou colocar no Displacement. O segundo, vamos minimizar aqui a janela. No segundo eu vou também colocar no Displacement. Eu vou simplesmente trocar de lugar, né? Não preciso mais... De deixar aqui no local que estava. Vamos procurar aqui o Displacement. No segundo material já vou reduzir o Displacement para um valor bem baixo. Pode ser 2, por exemplo. Então colocamos 2. No primeiro material também. Vamos deixar aqui como Displacement em 2. É valores baixos aqui, senão vai deformar totalmente o objeto. No terceiro não precisa mexer em nada por enquanto. O que eu vou fazer aqui agora é só copiar as cores... Dos nossos materiais. Então vou pegar a cor aqui do primeiro material da parte de cima. Vou deixar aqui num uma cor cinza, por exemplo. Depois nós podemos mudar essa cor aqui. Né? Inclusive, vou fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui um novo material do próprio V-Ray. Vou criar aqui um material do V-Ray. Não, vou criar um mapa. Vai ser melhor. Um mapa do V-Ray e um V-Ray Color. E assim eu consigo controlar as cores de todos os materiais, tá? Então vamos pegar aqui o V-Ray Color e eu vou ligar aqui no material 1, no diffuse vou ligar no material 2, no diffuse vou ligar no material 3, no diffuse então vamos descer aqui, diffuse agora se trocarmos a cor aqui do nosso V-Ray Color vamos deixar num vermelho, no um azul, qualquer outra cor o chinelo vai assumir a cor que nós adicionarmos aqui no V-Ray Color que vamos chamar inclusive de cor geral, ou cor total, né, bom, muito bem, fizemos aqui já essa etapa, né, de aplicação dos materiais, agora eu vou aplicar novamente o Turbo Smooth nas duas seleções, vamos ver aqui com a renderização como que está ficando agora, né, vamos fazer uns testes, então renderizo agora o chinelo, e vejo que o chinelo já assumiu aqui aquela, aquela elevação, então vamos só, pegar essa luz aqui também, vou colocar ela em cima, vamos colocar uma outra por baixo também, mais ou menos nessa direção, vamos ver como que está o solado aqui do chinelo também. Na perspectiva, é né, importante, renderizamos, no solado nós também temos o efeito do chinelo, então até aqui está tudo certo, está tudo bem, né? Agora, vamos voltar lá na nossa referência e ver um detalhe. Vocês devem estar se perguntando o seguinte, nós aplicamos o Tiling, mas o Tiling sobrepôs esse efeito aqui que é liso no chinelo, né? Mas eu quero fazer uma elevação. Para isso, nós vamos fazer aqui no 3ds Max uma composição que é parecida com aquela que eu fiz lá no Photoshop, de sobrepor os layers e assim por diante. Vamos ver na prática aqui então como que vai funcionar, né? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar esse material aqui do V-Ray, esse primeiro material aqui. Vamos... Primeiro tirar essa linha, essa ligação aqui do material, a conexão. Né? Vou trocar aqui, ou vou simplesmente adicionar aqui no Diffuse Map a cor para a gente poder observar. E agora a partir desse material aqui, vamos deixá-lo mais distante para não confundir. E a partir desse material, que é o material das bolinhas, nós vamos fazer uma composição. Então vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos em Maps, V-Ray, e vamos pegar aqui um V-Ray CompText, ou uma composição de texturas, né? Aqui eu vou ligar a primeira textura, posso tirar daqui e ligar na, na entrada A do nosso CompText. E vamos ligar esse CompText diretamente no Diffuse, para ver o que, que vai acontecer, é claro, né? Bom, na entrada B, eu vou pegar mais dois mapas que eu criei aqui no Photoshop. Então eu vou mostrar para vocês que eu tenho esse mapa aqui, que eu chamo de Máscara, e esse segundo mapa que vai ser a parte de elevação que nós vamos juntar com a máscara. Vamos ver na prática como que vai funcionar, né? para a gente poder entender mais claramente. Bom, eu quero aplicar essa parte aqui, que é o círculo info, ou informações do círculo, lá no meu objeto. Então, pego aqui, vamos pegar lá na nossa pasta o círculo info, vou deixar aqui do lado, vamos abrir também para ver, né? e eu vou adicionar aqui na entrada B. Quando eu adiciono na entrada B, já aparece aqui por cima, através de uma composição. Só que agora eu tenho que reduzir através do Tiling. Então vamos colocar o Tiling em 10, por exemplo, e 10. Então 10 e 10 já ficou pequeno, né? Vamos colocar aqui em 5 e 5. Então ficou um pouquinho maior. Eu vou desmarcar também o Tiling para deixar somente a imagem original. Então ela já vai aparecer aqui no meio. Agora em Offset nós vamos determinar a posição. Então um Offset aqui para o lado, para baixo... E vai se encaixar mais ou menos nesse local. O Tiling aqui eu vou deixar um pouquinho maior. Vamos deixar aqui em 4 e 4. Só que para que fique maior. Aqui acabou crescendo muito. Vamos colocar em 3,5 por 3,5. Então, 3,5. 3,5. Aqui, na verdade, acabou aumentando. né? Vamos colocar em 4,5. 4,5. Agora sim, ficou bom. Tá? Se vocês quiserem rotacionar também... Tem aqui a rotação né, no eixo W e podem posicionar em qualquer local que vocês quiserem. Só ir ajustando mesmo que vai funcionar super bem. Tá? Então aqui no Offset, vou deixar nessa posição aqui só para a gente poder entender como que vai funcionar. Bom, se renderizarmos agora, eu vou observar as cores. Né? Então as cores já aparecem aqui e vejam que no relevo não vai aparecer nada. Agora eu quero separar essa área. Então eu vou utilizar aquela máscara que nós vimos há pouco. Vamos vir aqui dentro do nosso bitmap, e eu vou fazer, na verdade, uma composição com esse bitmap aqui. Vamos criar aqui um composite, vamos clicar com o botão direito, Maps, General e Composite, uma composição. Aqui eu vou ligar o primeiro material no Layer 1, e vamos adicionar o Layer lá no Source B, ou na entrada B. Agora vamos criar aqui o um novo, deixa me ver aqui, vamos carregar o outro, né, que é o Círculo Masking. O InfoMask, que será uma máscara na verdade, e vamos aplicar aqui ao layer número 2, ou layer 1 um, na verdade máscara. Só que eu tenho que copiar as propriedades do primeiro, então eu prefiro aqui copiar o bitmap, e pelo próprio bitmap eu já vou carregar a textura. Vamos vir aqui dentro do círculo InfoMask, clicamos em Open, OK, e ele vai manter todas as propriedades, isso aqui já ajuda. né? Vamos colocar no layer de número 1, um, e aqui já foi criada uma máscara. Vamos testar aqui a renderização agora. Aqui não dá para ver direito. Vamos só parar aqui a renderização. Deixa eu ver aqui como que nós vamos posicionar isso aqui melhor. Vou tirar a máscara para ver. Isso aqui de vez em quando dá um branco na gente, mas é natural, tá? É muita informação. Mas deixa eu voltar aqui nos materiais para a gente ver, tá? Bom, aqui eu tenho a base que está ligando no meu V-Ray Comp. E nesse V-Ray Comp, nós estamos ligando aqui diretamente no Displacement. Vamos tirar aqui do nosso Color Map e vamos ver com o Displacement como que vai funcionar aqui. Então renderizamos e vejam que a elevação vai acontecer em todo o objeto. Só que como eu falei para vocês, eu quero isolar essa elevação, que ela aconteça aqui no meio desse né, objeto. Então vamos fazer aqui a composição nesse Layer de cima agora. Então pego aqui a composição. Vou ligar aqui diretamente no Source B, né? Pego a composição agora. Aqui no caso eu tenho que desligar, para ficar mais fácil. Ligamos a composição aqui. Vamos ligar diretamente no Layer 1. E agora eu pego a máscara e aplico a parte das bolinhas aqui, né? Vamos ver como está ficando. Agora eu tenho que inverter essa máscara aqui. Vamos vir aqui na saída, né? no Output e Invert ela vai inverter a máscara aqui na saída, e agora fazemos mais uma renderização. Nessa renderização agora eu percebo acontecendo, então o que a gente precisava aqui era só criar uma composição para não ter que perder o tiling que nós fizemos no primeiro material, tá? É um pouquinho complexo quando a gente fala sobre isso no início, mas eu tenho certeza que lá mais para frente vocês vão entender tranquilamente, vai ser fácil de entender esse processo, vejam um vídeo algumas vezes que vai ficar fácil, tá? Bom, na parte de baixo eu vou deixar como está, né, com aquele mesmo material, e na parte lateral, vamos ver lá nas nossas referências, que é o mesmo azul da correia. Então vou pegar aqui o mesmo azul que nós aplicamos na correia, né, vamos procurar aqui os materiais, vou pegar aqui o, o azul da correia que está logo aqui em cima, vamos copiar e vamos colar aqui nos demais materiais. Então aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um azul, na, no V-Ray Color Mapping, né, e ele já vai criar aqui o efeito do chinelo. Bom, próximo passo agora, e não menos importante, é configurar a iluminação e a renderização, né. Eu vou fazer aqui uma cena de renderização, então para isso vamos criar um plane, um plane com um segmento de cada lado, convertemos como editable poly, selecionamos essa edge que seria supostamente do fundo, e fazemos aqui uma extrusão com shift. Depois chanframos essa linha, eu vou aplicar aqui um chanfro e algumas divisões, clicamos em OK. Aplicamos agora um material, pode ser o um material base do V-Ray mesmo, então pego aqui um V-Ray MTL e determinamos aqui uma cor para ele, pode ser uma cor um pouquinho mais escura, só para deixar aqui um efeito né, no fundo, então aplicamos agora ao material de fundo. Vou criar uma cópia desse chinelo aqui também, para a gente poder ver a parte de baixo dele. Então vou criar aqui até um, um grupo com esse chinelo, só para não separar aqui os dois, as duas seleções. Copiamos aqui. Na cópia eu vou fazer o, o espelhamento, vai ser melhor. Então, fazemos aqui uma cópia no eixo Y, puxamos aqui para o lado, rotacionamos. Lá na vista Left vai ficar mais fácil de posicionar isso aqui, né? Então posso colocar aqui o chinelo até mais ou menos nessa posição aqui, vou colocá-lo aqui por cima do outro chinelo, nessa lateral aqui mais ou menos, rotacionamos um pouquinho, colocamos o eixo como local, vai ficar mais fácil também né, de rotacionar esse chinelo. Aqui cabe alguns efeitos, mas como a gente está tratando de um tutorial e o tempo é bem curto aqui para a gente, né, para não ficar muito longo... Então eu vou posicionar ele de uma forma bem básica mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer melhor, aí fica a critério de cada um. Então vamos lá. Posicionei o chinelo. Vou colocar ele aqui virado, né? Beleza. Perfeito. Agora posicionamos aqui a nossa vista. Pode ser nessa, nesse ângulo aqui. E vamos fazer agora uma renderização. Então nessa renderização... Vamos notar aqui se tem alguma coisa para a gente poder corrigir, né? Aqui, detalhe, eu esqueci de colocar as luzes, então os nossos objetos ficam no escuro. Vamos criar aqui as luzes também. Vamos vir aqui em V-Ray Light. Criamos uma luz principal por cima e criamos mais duas luzes na lateral. Então faço aqui como se fossem duas janelas, né? Vamos deixar essa daqui. Deixamos um tom leve de azul nela. Só para fazer uma composição. Copio essa luz. Não precisa ficar perto. tá? Rotacionamos mais ou menos 180 graus. Não precisa ficar perfeito. Trocamos a cor para um amarelo bem leve também. Vamos lá agora no nosso objeto. Fazemos agora mais uma renderização. E vamos ver como está ficando agora o nosso chinelo de dedo. Bom, observando de longe, não vai mostrar os detalhes. Mas se nós selecionarmos os dois objetos vamos posicionar aqui de forma que fique mais eficiente para renderização né? vou colocar aqui mais na frente aqui do nosso cenário também as luzes também podem vir um pouquinho para frente e rotacionar só um pouquinho na direção vamos voltar aqui para o chinelo aqui está bom mais ou menos aqui o que eu percebo agora é que a iluminação está muito forte, está né? muito intensa essa luz. Então nós temos que trabalhar essa luz para que ela não fique tão intensa nesse momento. Então vamos pegar aqui essa luz de cima. e Reduzimos o multiplier dela para 20. A luz da lateral vamos colocar em 15. E a luz da, do outro lado em 15 também. Renderizamos mais uma vez esse chinelo. Vamos colocar aqui o um render. Agora melhorou, está um pouquinho mais escuro mas dá para notar bem. Aqui no chinelo, eu não sei se é a impressão minha, mas parece que o BAMP não está aparecendo. Vamos ver de perto se ele vai aparecer, né? Então, renderizamos aqui bem de pertinho da câmera. Vamos ver se vai aparecer. Está aparecendo, mas ainda está bem sutil. Nessas bordas aqui, eu não gostaria que o BAMP aplicasse. Então, nesse caso, nós podemos utilizar um FELLOFF o Felofim é um recurso bem interessante também de, de corrigir essas bordas, né? Vamos aplicar aqui então um material diferente.